Fala meus aliados, tudo bom? Se você pensa em viver de renda ou até mesmo complementar a sua renda, você precisa elaborar uma carteira mais focada em dividendos. E uma boa opção para quem tem esse tipo de objetivo são os fundos imobiliários. Diferente das ações, os fundos imobiliários têm obrigação por lei de fazer uma distribuição de 95% do seu rendimento. Já as ações, elas têm a opção de fazer uma distribuição de acordo com a sua necessidade. Então, as ações arrecadam, né? Mas elas, dependendo da situação delas, elas não precisam fazer essa distribuição para os seus cotistas. Ela pode usar aquele dinheiro que, em tese, seria para dividendos para fazer uma expansão, comprar mais ações e alavancar o preço delas, né? Aplicar esse dinheiro de forma que a sua ação fique cada vez mais valorizada. Muitas ações, a maioria, ainda realiza o pagamento de dividendos porque isso é um atrativo. Muitas pessoas buscam pagamento de dividendos, então as ações, para não ficarem sem cotista, realizam ali uma distribuição. Mas ela não tem essa obrigação assim legal, entendeu? como é no caso dos fundos imobiliários. A única coisa que vai diferenciar é se um fundo tem rendimento para fazer a distribuição. Se ele tem rendimento, ele tem que distribuir... 95% do seu rendimento entre os cotistas. A questão é que os fundos imobiliários fazem parte da renda variável. Então é aquela opção que se você comprar, você pode ter prejuízo com a desvalorização daquele título. Então você tem que analisar o valor da cotação em relação com o valor patrimonial, quanto que ela paga de dividendo, se ela tem uma boa liquidez para o caso de você querer sair daquele fundo, senão você fica preso com aquela ação. Vou te trazer algumas formas de você analisar esses títulos e como obter ajuda. Mas antes não esquece de clicar no botãozinho de gostei se você já é inscrito. E se você não for inscrito, clica no botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho para não perder todas as novidades e bora para o vídeo. Como estou aqui na página do Google, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar todas as opções. Para isso, eu vou entrar no site Fundamentos com U, clico na primeira opção e aqui em cima nesse quadradinho verde eu tenho a opção de buscar por empresa, que então são as ações da bolsa de valores e eu vou ter a opção FI, que são os fundos de investimento imobiliário. Em ambas, quando eu clico, aparece essas várias opções para mim digitar. Mas se eu clicar em buscar sem digitar nada, ele vai me trazer todas as opções daquela categoria. Então, empresa e a mesma coisa aqui com fi, que é o que a gente quer. Vou clicar aqui em cima do lado da barra e vou arrastar para fora, para me selecionar toda essa tabela aqui embaixo. Abri o meu Excel, mas você também pode fazer pelas planilhas do Google. Vou colar e agora eu tenho todas as opções de títulos com seus indicadores e você vai perceber então aqui do lado esquerdo na coluna a eu tenho o código dos títulos é a maneira como eu vou localizar aquele título na corretora e a linha 1 vai me trazer ali o título de cada indicador então segmento vai mostrar se aquele título é de shopping de títulos de lajes híbrido a cotação vai me trazer o valor que ela estava custando no momento que essa tabela foi elaborada ali no site Fundamentos. FFO é uma métrica que mede a geração de caixa daquele título. Uma forma até de saber se aquele título está conseguindo se manter, é sustentável. A parte que a gente mais vai querer saber é o Dividend Yield, porque se você está montando uma carteira focada em receber dividendos, você tem interesse em saber se aquela empresa está pagando um bom dividendo. Porque não tem lógica você comprar uma ação, um título que não te paga nada. Essa porcentagem é em relação ao valor da cota. Vamos ver se a gente simplifica. Se você compra um título de 100 reais e no período de 12 meses, o título te paga um acumulado de R$ 10. Reais. Então o dividend yield daquele título é de 10%. Por exemplo, aqui ó, a FHI11. A cotação dele estava em 98 reais, dividendo de 10%. Então, em 12 meses, o total desses 12 meses pagos em dividendo equivale a 10% do valor da cotação. Então, quem comprou e segurou esse título por 12 meses recebeu 9 reais de volta, foi o valor do dividendo. Logo, pensa comigo: se o ano tem 12 meses para mim, ter um retorno de 1% ao ano, eu tenho que ter títulos que pagam 12% de dividend yield, porque 12 dividido por 12 é 1, então é 1% por mês. Então, esse aqui que pagou 10%, ele pagou menos de 90 centavos por mês. Já esse aqui que está com dividend yield de 12% e, o seu, e a sua cotação estava em 100 reais, então a gente estima. Que é uma média de um real por mês. A opção P-barra VP relaciona o preço da cota com o valor patrimonial. Você precisa aprender a fazer esses cálculos? Não precisa. Precisa saber é que quando você vê P-barra VP, então está acima de um, quer dizer que a cotação está valorizada. Se estiver abaixo de um, tá na promoção, tá com desconto. A liquidez. Vai ser o um indicador para a gente ter uma noção da facilidade de vender e comprar aquele título, de fazer movimentações. Um título com baixa liquidez quer dizer que você vai demorar a adquirir, você pode demorar a vender. E depois a gente vai ter algumas opções para os títulos com bens físicos. Então você vê o ABCP11 do segmento de shopping tem um imóvel, logo conclui-se que ele tem um shopping e aqui mais dados referente a essa construção, você tem outros aqui o híbrido que investe em diferentes opções, ele tem 13 imóveis, então pode ser residencial, pode ser de loja, pode ser lajes corporativas, que são os escritórios né, para alugar, e quando você chega aqui na vacância média, isso indica quanto daqueles imóveis estão desocupados, Desocupado significa que 64% mais da metade das, das lajes corporativas aqui desse título estão desocupadas. Então ele tem um prédio lá, um monte de, de andar, de escritório, só que mais da metade daquele prédio está desocupado, está vazio. Então quando você vê isso, o que eu quero que você tenha noção é que quanto mais alto tiver aqui os números na opção vacância... Quer dizer que aquele título não está rendendo. Porque se você tem tudo, os 13 imóveis aqui com vacância 0%, quer dizer que está tudo ocupado. Se está tudo ocupado, está todo mundo pagando, em teoria. Agora, se ele está vazio, quer dizer que ele está deixando de lucrar. Se ele não está lucrando, ele não pode te pagar. A gente vai trabalhar aqui do seguinte modo. Vou colocar um filtro aqui nessa tabela. Vou dar umas ideias, tá? Você pode fazer... Você pode fazer da sua maneira, utilizar os seus critérios, tá? Dando uma ideia aqui para você ter uma noção de como você pode atuar nessa tabela e minimizar as perdas, tá? Então eu vou clicar aqui na setinha do filtro e vou escolher filtros de número. Vou em é menor do que e eu coloco aqui, eu quero uma vacância menor. Ah, vamos pôr que 25%, vai. Então, os títulos aí de lajes, de residência, hotel, que estão com muitas vagas, eles foram excluídos da lista. Ficou aqueles que trabalham com papel ou que estão com a maior parte dos seus imóveis ocupados. Então, eu vou tirar tudo, porque sendo racional, é normal que num período de pandemia, de inflação, as pessoas tenham que entregar os seus imóveis, as suas lotes ali que estavam alugados, entendeu? Mas é preocupante, apenas se entregou muito, né? Então a gente pode deixar uma margenzinha ali. Vou vir aqui no p/vp, clico no filtro, filtros de número, vou escolher opções que sejam que estão entre, e aí eu coloco é maior do que 0,6% e é menor do que 1,4%. Então eu quero entre essas duas opções, porque se um ativo. Se um título está com um preço muito baixo em relação ao seu patrimônio, já indica que as pessoas estão abandonando. Se estão abandonando, geralmente tem algum problema. Eu não vou nem me preocupar em olhar. Você pode querer buscar. Aí vai da sua análise, levar um tempo ali para entender o que está acontecendo com aquele título. Eu não quero maior que 1,5, porque Está muito caro em relação ao preço do seu patrimônio. Tem muita gente comprando. Aquele título a qualquer momento pode cair e me dar um prejuízo em relação à desvalorização. Porque gente, as pessoas compram quando tá baixo e vendem quando tá alto. Se eu comprar muito no alto, eu não vou ter espaço para fazer operação. E logo aquele título vai cair. As pessoas vão sair para ter lucro com a valorização dele. Quando ele cai, eu perco. E mesmo que ele estivesse pagando um bom dividendo... Às vezes não é suficiente para repor, ou então demora para repor aquele valor que eu perdi nessa variação do mercado. E o dividend yield, como eu disse, aqui a gente quer um, um, uma opção que seja uma boa pagadora. Então eu vou colocar aqui para manter na tabela só o que é maior do que 11%. Não quero muito grande, porque os títulos que pagam demais o dividendo podem estar com algum problema. Eles podem estar fechando, então está devolvendo os seus investimentos então essas opções você tem que analisar antes de entrar no título porque às vezes isso aqui tá com um título alto né pagando 122% em relação à sua cota o cara tem uma cota de 400 reais e recebeu 800 isso é infundado então tem alguma coisa acontecendo muito provavelmente esse título tá fechando vai encerrar o título e aí tá devolvendo o dinheiro dos investidores então você antes de pegar esses títulos maiores analisa e estuda bem para você não entrar em furada, tá bom? Mas feito isso você já vai ter ali uns títulos que já estão mais direcionados naquilo que você espera de um bom título, entendeu? Você tem um título aí que é um bom pagador, que tá num preço bom para adquirir, que tá numa vacância boa, que tá os, os seus prédios ali tão bem ocupadinho. E como que eu vou saber mais desse título? Eu vou te trazer aqui três sites para você Fazer suas pesquisas e também tirar dúvidas. O primeiro é o Fis.com.br. Como o nome indica, é um site que é voltado para fundos de investimento imobiliário. E é legal você se cadastrar nele ele vai te mandando e-mail ali sobre as atualizações desse setor. Se está em alta, se está em queda, títulos que estão pagando bem, títulos que deram mancada. Então é legal. E aí você pode clicar ali na lupa, digitar um título. Ele vai fazer a busca, vai te trazer um resultado. Clica ali no resultado, ele vai te trazer informações daquele título. E mais embaixo, ali, um campo de comentários, onde as pessoas vão estar conversando a respeito do título, ou trocando ideia, falando sobre outros. Interessante ler essas partes de comentário aqui. Outro site legal é o Clube Fi. Clubefi.com.br é uma comunidade de pessoas com carteira focada em fundos de investimento imobiliário. Mais algumas informações ali, um campo de comentários, e novamente, desse aqui é muito interessante ler, tem muita gente dando dica, falando se o título é bom, se o título é ruim, dando a sua experiência, atualizando sobre ações que o título tem tomado, às vezes você não tá por dentro, mas que nem eu falei, o um título tá fechando. Às vezes aqui no comentário o pessoal tá falando, ó, oh, não compre, o título tá fechando. Interessante aqui em cima, ele já deixa aqui um link para a página oficial do fundo. Você clica ali, você vai direto para a página do fundo, direto da gestora, que consiste os seus investimentos, quais são as O Outro site é o Fundes Explorer. Isso aqui vocês já devem ter visto, bem famosinho, esse layout azul dele, bem intuitivo. Outro ponto interessante do fundo imobiliário é que ele dá uma corrigida ali junto com a inflação. Então, se a inflação sobe, os aluguéis sobem, essas coisas todas aí vão andando junto e você, de certa forma, fica protegido, né? Porque eles têm que se manter. Então, subiu o preço ali da comida, subiu o aluguel, subiu o rendimento e logo mais você vai receber, então, também um maior dividendo, né? Porque vai estar lucrando sempre de acordo com a inflação. Então, só antes de finalizar, quero deixar claro, como você viu, é, não trouxe nenhum título específico para você investir. esse vídeo não é sobre dica de investimento, é sobre experiência, conhecimento, você poder ter uma melhor performance quando você for fazer o seu próprio investimento. A internet aí tá cheia de gente falando, ah, compre isso e receba tal, compre aquilo e receba tal. Isso é tudo mentira, tá? É muito errado as pessoas fazerem vídeo dessa forma, porque tudo isso aqui é, renda variável não dá para garantir nada. Claro que o administrador do fundo quer ter um bom desempenho para ter mais gente investindo nele, tá lucrando mais. Se ele lucra mais, apesar dele receber mais para você, ele recebe mais para ele mesmo. Então tem essa questão, mas Todos estão sujeitos a imprevisto, tá? Então, quando você vê um cara falando assim, vista aqui e receba tanto todo mês. Não é na ideia desses caras não. Faça a sua própria análise com calma. Se você não tem tempo, mas quer começar a investir, cura um especialista. para fazer as coisas com segurança e assertividade, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. A gente se vê na próxima.